Para trás, olá! <risos> olá! Não percas, apaguei! Esta tendo do lado! Outra passagem aqui pela esquerda do senhor doutor Cida de Pôs e o Manel! Estou bruto! Outra vez, meu! Deixa-me ver, pá! A, a direção aqui pode às vezes perder o norte. A câmara dá mais trabalho que a remar. Estás a andar para trás e para a frente, cara. Para a para onde ele quiser. Isto é um, isto é um país livre. É o Manel para a frente e o João Bernardo para trás. É daqui é que Como Começo a perceber porque é que o João deu aqueles braços. É pá, dirigir a cena, meu. Estamos aí para as colos. Andar ao Zé não dá, vai às calças de pai, meu. Deves fazer em vez de fazerem seis quilómetros, fazem nove. F***-se lá para a p*** da cama. Eu sinto-me bem. Estou a relaxar. Gostava que o carro ficasse concertado. Até para os meus pais também poderem ir. É, Descansados. É. Olha o cavalo uh. Esquerda, direita, esquerda! Ah, é Vá, Nem conseguem fazer assim. <risos> Olha cara, agora você queres um Digo que já que é vai a Ana vai ter grande vantagem. É, Oi, Ana, é. acelera o karting de espada. Eu acelero o karting de espada. <risos> e aí é que mulheres, supostamente, vão ganhar isto. Vão ganhar karting. Não digo que não, porque os homens estão em nada. <risos> aí, a dizer cat... melhor. Queres ir embora de fora? É. Nova Pagaia do João Bernardo. Pagaia 2020. A chinelada. A exato. Foi assim, lá. assim, lá. assim lá, que o João Bernardo foi educado. Ai, vezes não me teria feito mal, não. <risos> exato, palmadinho. Temos aqui o verso vai o festival que vai ao festival da Agora tá? e o maior é, agora é um centros, agora para fora eles são toscos, nem dão para aquecer Suar a camisa nos de a como é. Durante o jogo, qualquer caso só pode ser resolvido as é total. nas e o maior é, isso, é, isso. é, isso, é isso. Meia que é John? Oh. Manel? Oh. John Peter? O Gimli? So... Eu desprevenida! <laughs> <laughs> <laughs> Hashtag influencer! Então, malta, como é que é? Curtiram Olá. vir aqui à, pade... à pateira? À Como é conhecido por patacão? <risos> Melhor lagoa da Península Ibérica! Hoje da Ribeira, o que, é que achaste de hoje da Ribeira? Está giro! Está giro? Os trilhos porreiros? Os trilhos porreiros. porreiros! O que é que acham do Porto Sol? Tarnito, Tarnito! O Sol é porreiro, por acaso! É, está... Acho que é o. Acho que é um, um bom final de pérepo pelas terras, 2020. Uhum. Yeah. Ainda, fala... não, não, ainda temos ainda o Porto, a Cuneira, ainda temos de yeah. ir água da Tercana, ainda temos de ir a Verde Milho, ó pá, cá vai a terra! Vamos vai cá! Bom, -o vou fazendo Sem a lista convido. do que é que há mais para fazer em Almeirim. E, e assim, neste que haja comer... Ahn? Não, que a comer, comer, comer e companhia. Exato. Comer e companhia tá bem então pronto então nesse caso até para tipo o ano Malta see you <laughs> oh shit here we go again